Olá seja muito bem-vindo e muito bem-vinda e no nosso encontro de hoje eu quero que você se conecte com a impermanência ou seja como no mesmo dia ou até mesmo na mesma hora a gente pode ter sensações boas e sensações ruins e como a gente pode observar que essas emoções positivas elas acontecem a gente sente no nosso corpo emoções, felicidade, alegria, mas de repente elas vão embora. E a mesma coisa acontece com sensações, emoções de tristeza, de desapontamento, de raiva. Vem, né a gente sente, a gente vivencia aquilo e aquilo também vai embora. Então, o quanto é importante a gente ser observador dessas emoções que acontecem no nosso corpo ao longo do nosso dia e até mesmo várias vezes. Então, como a gente administra isso? Vamos fazer aí um exercício rápido para a gente ter atenção para essas emoções que vão e vêm? Olá! Então, permita-se pausar por alguns minutos. Encontre uma posição na qual você esteja sentada, sentada e inspire, e expire tranquilamente. Feche os olhos ou encontre um ponto fixo com o seu olhar entreaberto e faça respirações bem profundas, conectando o corpo, a mente, a sua intenção no momento presente. E na próxima inspiração, eu vou te convidar a trazer na sua mente alguma situação que esteja te incomodando neste momento presente ou algo que te incomodou recentemente. Apenas traga a situação, a pessoa, o momento no qual você se sentiu desafiado, incomodado. E tenta sentir no seu corpo, aonde que isso acontece. Será que é raiva? Será que é frustração? Será que é coração batendo forte? Será que foram as mãos suando? Tenta observar e nomear. Inspire e expira, deixando ir essa situação e trazendo agora para a sua mente também uma situação incrível de alegria e de felicidade. Talvez uma pessoa que você adore chegando de surpresa, abrindo braços os braços, Vindo te abraçar, te beijar. Aquele momento leve, cheio de amor, cheio de alegria. Tenta se conectar com essa situação, com este momento e com as emoções que esse pensamento e essa situação trazem para todo o seu corpo. inspirando e expirando e também deixando ir. E trazendo essa reflexão na nossa mente de que as emoções elas são impermanentes. A gente vive, vivencia naquele momento, mas elas vêm e vão embora. Boas ou ruins, a gente experimenta por alguns momentos e, de repente, eles vão. Inspire, e expire tranquilamente. E hoje eu te convido a ficar com essa sensação boa no seu dia, porque a gente pode escolher revivê-la e sentir no nosso corpo o tempo inteiro momentos bons, isso nos gera bem-estar.